Sejam bem-vindos ao último módulo do curso de Algoritmos e Programação 2, onde a gente vai conseguir, neste fechamento, trabalhar todos os conceitos que nós vimos até agora e exercitar um último conceito e também muito importante para a formação de vocês nessa disciplina e no curso também. A partir deste curso, a gente vai começar, deste módulo especificamente, a gente vai começar a olhar para os nossos algoritmos com um olhar um pouco mais crítico, porque até o momento a gente desenvolveu algoritmos Tentamos ali fazer o nosso melhor para que eles tivessem um bom desempenho, mas ainda sem conseguir avaliar de maneira analítica, de maneira até um pouco mais matemática, se esse algoritmo que a gente desenvolveu era um algoritmo bom, um algoritmo ruim, em quais cenários ele se comporta melhor, em quais cenários ele se comporta pior. Então, o objetivo deste módulo, especificamente, é dar esse olhar um pouco mais crítico dos algoritmos. Para que a gente desenvolva um algoritmo, olhe para ele e avalie. Será que ele sempre se comporta bem? em quais situações ele se comporta melhor, em quais situações ele se comporta pior, e como a gente consegue quantificar quão pior, ou quão, pior é, ou quão melhor é um algoritmo em relação a determinadas entradas. Então, o objetivo principal dessa unidade é essa, dar a vocês uma noção mais crítica dos algoritmos que a gente desenvolveu e dos algoritmos que vocês desenvolverão futuramente também. E ao término dessa unidade dessa apresentação, onde eu vou dar uma pincelada em cada um dos tópicos, eu vou relembrar tudo aquilo que a gente vai estudar. Então, na primeira unidade, a gente vai ter uma primeira noção de eficiência dos algoritmos e de duas definições importantes quando a gente quer avaliar um algoritmo. O pior e o melhor caso do algoritmo. Até o momento, a gente tem como principal métrica de eficiência dos algoritmos que a gente desenvolve o tempo de execução. Então, a gente tem um algoritmo, a gente imagina ali algumas entradas para esse algoritmo, e a gente roda esse algoritmo em uma máquina e mede o seu tempo de execução. E a partir disso, a gente consegue comparar diferentes algoritmos e ter uma primeira métrica de quão bom é o algoritmo que a gente desenvolveu. Porém, e se a gente tiver diferentes máquinas? A gente não tem condições de medir o nosso algoritmo em todas as máquinas possíveis para saber de maneira conceitual e de maneira prática como que ele se comporta. E se a gente tiver diferentes entradas? De repente, a entrada que a gente testou para o nosso algoritmo era uma entrada que ele se comportava bem. Mas, eventualmente, uma entrada diferente, ele pode se comportar pior. Então, a gente vai tentar construir uma maneira um pouco mais matemática de ter uma noção mais precisa da eficiência dos algoritmos que a gente constrói. Então, o nosso objetivo é justamente ter uma maneira analítica para medir esse tempo e medir independente da máquina. Então, a gente não vai ficar atrelado à quantidade de núcleos da máquina, à frequência do processador, e sim ao funcionamento conceitual do nosso algoritmo para descobrir se ele tem um bom desempenho ou um desempenho ruim a partir de determinadas entradas. Então, é isso que a gente chama de uma análise de complexidade do algoritmo, que é uma área muito vasta, uma área extremamente complexa, podemos dizer, mas que neste curso a gente vai trazer apenas os pontos principais para vocês entenderem a eficiência de um algoritmo. Então, a complexidade de um algoritmo vai refletir o comportamento dele e o desempenho em cenários específicos. E na computação, a gente costuma avaliar três cenários de comportamento de um algoritmo. A complexidade de melhor caso, que já dá um indício do que a gente quer estudar, que é o melhor comportamento possível de um algoritmo, a gente tem o outro extremo, que é a complexidade de pior caso, ou seja, no pior cenário possível, como o seu algoritmo vai desempenhar. E a gente tem uma complexidade intermediária, que é a complexidade de caso médio, que é uma complexidade onde a gente avalia, na média, de acordo com probabilidades que as entradas que o seu algoritmo pode ter, como ele se comporta. Em termos práticos, é interessante a gente sempre ter a complexidade de caso médio, porque ele vai refletir, ela vai refletir na média, como o seu algoritmo se comporta, mas na, no cálculo dessa complexidade, é um cálculo extremamente complexo, que leva em consideração análises de probabilidade, então, no fim das contas, a gente vai acabar se atendo à complexidade de melhor caso e à complexidade de pior caso para avaliar os algoritmos que a gente desenvolve aqui. E já são ótimas métricas para ter uma noção da eficiência dos nossos algoritmos. Então, o que seria a complexidade de melhor caso? Como o próprio nome já diz, é o comportamento do algoritmo no melhor cenário possível. Então, a gente vai avaliar os padrões de entrada que o nosso algoritmo pode ter e qual padrão de entrada gera a menor quantidade possível de iterações do algoritmo ou a menor quantidade possível de chamadas recursivas do algoritmo. E aqui a gente vai tomar como exemplo, para vocês entenderem o que é essa complexidade de melhor caso, três algoritmos principais que nós já estudamos em módulos anteriores. A busca sequencial, a busca binária e algoritmos de ordenação. Dois algoritmos de ordenação específicos a gente vai avaliar. Então, primeiramente, a busca sequencial. Dado um valor de entrada X e um vetor que a gente quer procurar, qual vai ser a entrada que vai fazer o algoritmo executar a menor quantidade de iterações? É sempre essa a pergunta que a gente faz na complexidade de melhor caso. E aqui neste exemplo, o um melhor caso é quando o elemento estiver na primeira posição do vetor. Porque nesse caso, o algoritmo vai realizar apenas uma comparação e já vai encontrar o elemento de primeira. Pensando na busca binária, qual é a entrada que vai fazer o algoritmo executar a menor quantidade de iterações? E aqui reparem o seguinte, eu estou lidando com a busca novamente. A complexidade em si, seja ela de melhor caso ou pior caso, ela não está associada ao problema, ela está associada também à maneira como você resolve. Porque a gente poderia pensar, poxa, na busca binária, o melhor caso vai ser igual da busca sequencial, quando eu estiver buscando o elemento na primeira posição. Mas não é, porque na busca binária, a gente vai procurando nas metades do vetor, diferente da busca sequencial, onde a gente busca no início. Então, especificamente na busca binária, o melhor caso, com a menor quantidade de iterações, é quando o elemento estiver no meio do vetor porque eu vou fazer a primeira divisão e já vou encontrar o elemento. Então, é importante vocês já entenderem que a complexidade ela está associada não apenas ao problema, mas também à maneira como você soluciona este problema. Pensando agora no problema da ordenação. E eu peguei aqui, especificamente, a ordenação por inserção, que é aquela, como eu mostrei para vocês no módulo anterior, que a gente imagina que a gente tem cartas de baralho numa mão e a gente quer ordenar essas cartas. A gente começa da esquerda para a direita e vai encaixando as cartas no lugar onde elas deveriam estar ordenadas na nossa mão. Então, qual é a entrada que vai fazer o algoritmo executar a menor quantidade de iterações? Teoricamente, quando eu pego um conjunto de cartas que elas já estão ordenadas, eu não preciso nem mexer nelas. Eu vou já olhando e vendo que elas já estão no lugar delas, e eu não tenho praticamente custo nenhum para realizar essa ordenação. Então, por ordenação por inserção, o melhor caso também é esse, quando o vetor já está ordenado. A gente vai passando simplesmente pelas posições e notando que o vetor já está com a sua organização esperada. A ordenação rápida, que é a ordenação que eu peguei aqui para a gente estudar, que é o, o algoritmo de ordenação quicksort, aquele algoritmo recursivo que nós estudamos em, em módulos anteriores. Qual a entrada que vai fazer com que o algoritmo execute a menor quantidade de iterações? Aproveitando para falar sobre ordenação rápida e sobre algoritmos recursivos, a análise de complexidade de algoritmos recursivos ela é mais complexa do que a análise de complexidade de algoritmos iterativos. Então, a gente vai avaliar algoritmos recursivos em um nível um pouco mais alto. A gente vai tentar se ater mais a algoritmos iterativos. Mas, ainda assim, a gente consegue pensar qual é o melhor caso desse algoritmo. Lembrando que a ordenação rápida ela escolhe partições do vetor. Ela pega o vetor e divide o vetor em pedaços. E aqui, especificamente, na ordenação rápida, o melhor caso vai ser quando a partição escolhida estiver sempre no meio. Pego uma partição, divido ele no meio, divido em dois, dois pedaços que tem mais ou menos o mesmo custo. Vou para outra partição e divido no meio normalmente. Dois pedaços que têm mais ou menos o mesmo custo. Então o melhor caso desse algoritmo é quando eu sempre conseguir dividir o vetor no meio. Reparem que o melhor caso desse algoritmo de ordenação ele é diferente do melhor caso do algoritmo de ordenação anterior. Mais uma vez, a complexidade ela não está associada apenas ao problema, e sim à maneira como você resolve o problema. A complexidade, de melhor caso, ela é útil para a gente ter uma primeira métrica sobre o comportamento de um algoritmo, mas na prática, ela não é muito utilizada porque ela não oferece nenhuma garantia de desempenho ao algoritmo. E a gente está pensando na melhor situação possível. E na prática, a gente tende a se preparar justamente para o oposto, qual é a pior situação que o meu algoritmo pode se comportar. Então, ela é uma boa métrica inicial, mas na prática a gente acaba não usando tanto ela. E a gente acaba usando, sim, a complexidade do outro extremo, que é a do pior caso. O comportamento do algoritmo no pior cenário possível. Qual é o padrão de entrada que gera a maior quantidade de iterações possíveis desse algoritmo? É justamente para a gente se preparar para o cenário de guerra. Aquela situação onde o seu algoritmo vai ter o pior desempenho. É A partir desse comportamento a gente tem uma métrica um pouco mais justa, um pouco mais bem preparada de quão bom é o seu algoritmo. E para vocês entenderem como avaliar a complexidade de pior caso, que é o outro extremo, eu vou pegar exatamente os mesmos algoritmos que a gente avaliou na complexidade de melhor caso e vou avaliar na complexidade de pior caso. A busca sequencial, a busca binária e dois algoritmos de ordenação. Então, por exemplo, na busca sequencial, qual vai ser a entrada que vai fazer esse algoritmo executar a maior quantidade de iterações? Quando a gente tinha um melhor caso, a gente executaria menor quantidade de iterações quando o elemento estivesse na primeira posição. Se a gente quer ir para um outro extremo, o pior caso vai ser quando o elemento estiver na última posição. E a gente vai ter que passar por todas as posições do vetor até encontrar o último elemento. Esse é o pior caso da busca sequencial. A busca binária. Qual seria a pior situação para encontrar um elemento utilizando a busca binária? Aqui, a maneira como a gente busca é diferente da busca sequencial. A gente vai buscando pelas metades. Então, a pior situação é quando eu dividir a, a busca pela metade, pela metade, pela metade, e eu chegar na última divisão. E aí, só então eu encontrar o elemento. E isso acontece, por exemplo, quando eu estou buscando o elemento G. Né? Se eu estivesse buscando o G, eu teria que dividir pela metade, eu encontraria o D. Depois eu dividiria pela metade, eu encontraria o F. Depois eu dividiria numa nova metade para poder encontrar o G. Então eu teria três divisões até chegar na, no elemento G, que seria o pior caso para essa entrada aqui. Pensando na ordenação por inserção, qual vai ser a entrada que vai fazer o algoritmo executar maior quantidade de interações? O melhor caso é quando os elementos, as cartas que a gente é, ilustrou aqui, já estariam ordenadas na mão. O pior caso vai ser justamente o contrário, quando você tiver um vetor ordenado em ordem inversa. Então aqui ao invés de estar tá P, Q, R, S, T, está T, S, R, Q, P. Porque aí a cada vez que eu selecionar uma carta para organizar na minha mão, eu vou ter que deslocar todos os elementos para poder encontrar a posição daquela carta. Então quando eu pego a carta T, ela sozinha já está ordenada. Eu pego a carta S, eu vou ter que deslocar para achar uma posição para o S. Pego a carta R, vou ter que deslocar todo mundo para poder colocar o R no começo. Pego a carta Q, vou ter que deslocar todo mundo para colocar o Q no começo. Pega a carta P, vou ter que deslocar todo mundo para colocar o P no começo. Então, o pior caso da ordenação por inserção é quando o vetor estiver ordenado na ordem inversa. Aí a gente pode pensar, poxa, esse é sempre o pior caso para qualquer algoritmo de ordenação. Quando o vetor estiver ordenado na ordem inversa? Não, porque o pior caso não está associado apenas ao problema, e sim à maneira como você resolve ele. Então, quando a gente pega o pior caso da ordenação rápida, ordenação ordenação quicksort, qual vai ser a entrada que vai fazer o algoritmo executar a maior quantidade de iterações? Pasmem, dependendo da implementação da ordenação rápida, o pior caso é quando o vetor já está ordenado. Porque quando o vetor já está ordenado, e vamos supor, você escolhe a partição como sendo sempre o primeiro elemento, você vai sempre criar a pior partição possível. Porque do lado esquerdo da sua partição não vai ter ninguém, e do lado direito vai ter todo mundo. Então, se o seu vetor já está ordenado e você escolhe a partição como sendo sempre o primeiro elemento, você cria o pior cenário possível para o algoritmo de ordenação rápida. Só para vocês terem uma ideia, nesse cenário ele fica tão ruim quanto o pior caso de algoritmos iterativos, como os, o algoritmo por seleção, o algoritmo de deslocamento, o algoritmo bolha. Então, o pior caso da ordenação rápida é quando o vetor já está ordenado. E aí ele vai escolher sempre as piores partições possíveis e vai gerar o pior desempenho. Então, a complexidade de pior caso ela é útil para ter uma, uma métrica de pior cenário. A gente está preparando o nosso algoritmo para um cenário de guerra. Né? A gente consegue vender melhor o nosso algoritmo com a complexidade de pior caso. Por conta disso, ela é muito utilizada na prática, porque permite preparar o ambiente computacional para a pior situação possível. Então, essas noções de eficiência vão permitir com que a gente avalie o pior e o melhor caso de diferentes tipos de algoritmos. Então, vocês vão ver nessa unidade vários algoritmos, vão conseguir estudar é, o melhor e o pior caso desses algoritmos e prepararem a mente de vocês para entenderem quando o algoritmo se comporta pior e quando o algoritmo se comporta melhor, tendo uma primeira visão crítica inicial em relação aos desempenhos dos algoritmos de vocês, inclusive. Já na segunda unidade, a gente vai entrar numa parte um pouco mais conceitual onde a gente vai trabalhar o que a gente chama de complexidade assintótica. Porque até o momento, por mais que a gente tenha aprendido a identificar o melhor e o pior caso de um algoritmo em diferentes cenários, para diferentes algoritmos, a gente ainda não conseguiu até o momento quantificar esse desempenho. Então, no pior caso, o meu algoritmo se comporta com este número. Este é o número que identifica o pior caso. No melhor caso, o algoritmo é, se comporta através deste número. É este número que quantifica o desempenho. A gente ainda não fez isso, a gente apenas conseguiu identificar o melhor e o pior caso de cada algoritmo que a gente avaliou. Então, o objetivo da complexidade assintótica é criar uma notação que permite gerar uma espécie de fórmula, não se assustem com isso, a gente vai trabalhar de maneira bastante introdutória nessa unidade, para que a gente consiga identificar o desempenho de um algoritmo. E para isso, para poder gerar essa fórmula, a gente tem três diferentes notações, três maneiras diferentes de quantificar um algoritmo. A gente tem a notação O, a notação teta e a notação ômega. De certa maneira, elas são notações complementares. Entretanto, nessa disciplina aqui especificamente, a gente vai trabalhar de maneira mais intensa apenas a notação O, porque ela já reflete uma maneira de quantificar o desempenho de um algoritmo. E para vocês entenderem como a gente realiza essa quantificação, é, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, onde basicamente a gente vai calcular a quantidade de iterações que um algoritmo desempenha para um determinado caso. E a partir disso, a gente vai gerar essa fórmula e vai usar a notação O para extrair o padrão de comportamento, o padrão de desempenho desse algoritmo que a gente está avaliando. É o, é o básico que a gente vai fazer em qualquer análise de complexidade assintótica. Então, por exemplo, na busca sequencial, a gente vai fazer uma análise da complexidade assintótica de pior caso. Qual a entrada que vai fazer o algoritmo executar maior quantidade de iterações? A gente já sabe isso, e a pior entrada é quando a gente está no último elemento. Qual é a complexidade assintótica? Qual é o número que quantifica essa complexidade? Para isso, eu vou pegar o próprio algoritmo, né? eu vou olhar as entradas que ele tem e vou tentar gerar um número que identifica essa complexidade assintótica. E aqui eu peguei um exemplo de um algoritmo de busca sequencial, onde eu ando pelos elementos, e fico procurando um elemento i que seja igual ao x, que é do meu interesse. O que eu vou fazer vai ser basicamente contar quantas iterações cada linha desempenha nesse algoritmo, para o pior caso. Então, a primeira linha, por exemplo, vai sempre desempenhar uma única vez. A segunda linha, que é o laço, vai andar pelas n vezes, e ela vai andar mais uma vez caso o elemento não seja encontrado. Então, ela tem n mais uma iterações. E as demais linhas vão sempre andar em n vezes. Se eu pegar essa quantidade de vezes que cada linha anda e eu somar, eu vou ter um valor. Eu vou ter 4n mais 2, que é aquela fórmula que eu disse para vocês que identifica quantas interações um algoritmo realizou no seu pior caso de execução, aqui que é o que a gente está avaliando. Mas o número 4n mais 2 ele ainda é um número muito cheio de constantes, muito cheio de valores. Então, através da notação O, a gente consegue simplificar essa fórmula e dizer, olha, o meu algoritmo, ele tem uma complexidade assintótica O de N. A gente extrai a pior parte, a parte mais dominante de complexidade de um algoritmo, e assim a gente consegue ter um número para identificar o seu desempenho. Então, com essa complexidade assintótica, a gente cria essa notação que extrai a parte mais custosa de um algoritmo, e aí a gente vai conseguir quantificar o desempenho dele, independente da máquina que ele estiver executando. Então, nessa unidade, vocês vão ter essa noção um pouco mais acurada, de eficiência de algoritmos em termos, em termos da pior situação e da melhor situação que ele pode se comportar. E vocês também vão aprender a gerar um número que vai quantificar esse desempenho e assim vocês vão conseguir vender melhor o algoritmo de vocês em termos de eficiência. Desejo a vocês um ótimo estudo neste módulo.